Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. Boa, rapaziada, beleza? É o seguinte, rapaziada, eu tô atrasado aqui. Marquei cabelereiro a 5 horas e já é 5 e 1, um, 17 e 1 um, aqui no relógio. Então eu vou gravar para vocês, mano, atrasado de Titan 160 2022, sem filtro. Vamos meter marcha, mano acompanha aí monta a garupa que nós vai acelerar tudo filho no limite hoje Nós né? tá atrasadão lá eu não posso ficar atrasando porque ele marca a cada meia hora então já vai ter outra pessoa 5 e meia marcado então vamos meter marcha na zona aqui para chegar a tempo é não é tão longe o local onde eu vou mas como já é 5 é horas, vai ter trânsito na cidade, vários vale o semáforo aí, quebra-mola, pessoal que não dá certo. Acompanha aí, filho. Vamos acelerar tudo, todas Marcha, fiote. Esquece. Ah, já, tem um, já, tem, já começa aqui o.. O semáforo. Vou nem parar também. Toma, filho. Modo kamikaze casa hoje. Esquece. Só torcer pra não ter trem aqui, porque às vezes tem trem passando. Você pegar o trem passando, lascou de tudo. Retrovisorzinho pra dentro, pá. Aqui não dá pra passar por causa das tartaruguinhas, tá ligado? Nossa, eu passo que pega o tartaruguinho aqui, eu caio Tem que ser ligeiro também, né? No trânsito. Vamos, fiote, vamos. O cara tá de jipão a tá um por hora. Vai metendo marcha, fi. Toma. Vamos virar por aqui. Pegar um atalho pra ser mais rápido. Ó, no limite, rapaziada. Escolinha. Reduzidinha-chave. Toma. Pegar por aqui, porque aqui eu vou por dentro. Não pega o trânsito, tá ligado? Se eu for lá por cima, esquece. Toma. É rapaziada, não recomendo esse tipo de pilotagem, ó, o cara parou do nada, não sei o que ele vai fazer, não deu seta É uma velhinha de uns 89 anos, dirigindo, não sei o que ela vai fazer, se ela vai entrar na garagem ou não Se vai estacionar, tem que ficar ligeiro Ó, mais um semáforo aqui Vamos parar reduzidinha chave daquele jeito que a gente gosta rapaziada vocês querem que eu ensino a fazer vocês fazer reduzida chave você já sabe deixa aqui nos comentários se eu quero saber tem gente que fala para eu ensinar tem gente que já sabe deixa nos comentários é bem fácil fazer mas tem gente que tá iniciando aí nas motos não vai manjar né aí eu quero saber de vocês no Instagram, mano, as fotos-chave Olha o caminhão parando Perigo De dar na traseira dele As fotos-chave da moto, mano, tá lá no Instagram Diogo011.oficial Vários rios, fotinha-chave Também tem a rifa do canal Aqui na descrição do vídeo Olha, não dá pra passar, mano Aqui na descrição do vídeo, beleza? Na descrição do vídeo e lá no, nos stories do Insta Demorou? É, mano, não vou riscar passar aqui não, hein. Não passa. Marcha. Vamos procurar um espacinho. Olha que... <risos> tem... 30 centímetros pra passar aqui no caminhão. Aqui deu. Toma. Não, não tá tão ruim de corredor assim não, né. Aqui a gente também não vai Tomar um talho na perna do, do caminhão. Toma. Aqui, ó, tem que tomar cuidado o pessoal vira. Descendo, tá ligado? Ó, não virou pasta. Toma. Tem várias mães aqui na cidade. Aqui os caras cortam a frente, direto. Só pra quem. para quem mora aqui manja as travessinhas perigosas de acidente. Todas elas aqui são perigosas. Marcha. Quebrar a mola, ali na frente, supermercado. Ó, ó, o cara já fechando com a caminhonete pá, mas já passa aqui já desvia do buraco acelera tudo aqui ó, tamo chegando segura rapaziada segura tá quase cortado a frente também credo, cê é louco vamos passar nessa virar aqui pegar um atalho, comer uns carros né, mas é esperto Pra quem vai pegar trânsito você pode desviar. Marcha. Esqueça. Mano, o titãzão tá andando, hein? Ixi! Esca escapeamento original. Peãozinho original. Parou, olhou e partiu, filho No par é um segundo que a gente para ali já Vai, marcha Vamos chegando, rapaziada Vamos ver se a gente vai, vai chegar no horário Espero que a gente chegue aí no máximo 10 minutos, 10 minutos atrasado Não sei quanto que já passou Mas eu tô acelerando tudo, no limite aqui, mano No limite da 160 Toma Joga por lado Esqueça Esqueça Marcha Mais um semáforo aqui pra nós parar Mano do céu, cansa de dirigir assim <risos> Tá tão ofegante Bora, bora, bora Abre o semáforo aí que nós já vai acelerar tudo Além de eu ter rotatória Mais um não dá, não dá acho que nem um quilômetro até lá Ei, solzão na cara Solzão O cara buzinando ali acidente Marcha Nossa, solzão na cara não dá pra enxergar nada mano. Perigo Toma Que tem muito quebrar a mola Não tem radar, sabe? aqui na cidade velocidade cidade não tem radar enquanto aí você pode ficar cegado por isso a gente acelera tudo mas quebra mola, a gente cortando na frente é o que mais tem, e semáforo ó, oh, toma aqui também o pessoal costuma virar pra esquerda, isso não vai virar tem que ficar sempre ligeiro nessa, nesses cruzamentos perigosos Bora, chegando, chegando rapaziada, acho que vai dar tempo Acho que a zona andar muito mano, no trânsito aqui, ainda mais com esse retrovisorzinho aqui, retrátil, bom demais Não tem perigo de pegar o retrovisor dos outros, de quebrar retrovisor Muito bom, gosto demais desse retrovisor aqui Tem vídeo dele falando aqui no canal também, depois dá uma, dá uma olhadinha já é no quartelão da frente, rapaziada Marcha, acho que chegamos no, no horário Vou parar na frente lá, que é uma casa Branca Tem que entrar à esquerda aqui Vamos ver se alguém Vai deixar, mulher deixou Toma, valeu Boa, boa, chegamos Vamos ver quanto tempo a gente demorou Para chegar É aqui, ó Cabereiros Chegamos Só estacionar a nossa titanzona de diagonal aqui pra não cair na descida Vamos ver que horas Nem eu sei Ó, levamos 9 minutos, rapaziada 17,9. e 9. Nossa, acelerei, acelerei muito <risos> Demorou, rapaziada Deixa eu só ajeitar a moto aqui Pra ela não cair E é nóis, até o próximo vídeo Tamo junto Música